Assinale a alternativa em que apresenta uma proposição. Então, analisando né, a primeira questão, ela é uma questão teórica. Né, é uma questão que envolve a teoria, né, a teoria ou definição né, de proposição lógica. Então, é uma questão teórica. Beleza, já analisei. Né? Já analisei aí a primeira questão, já interpretei. E para resolver, entra em cena a segunda técnica. Técnica R. Pô, qual é o bizu, né? qual é a malandragem que nós ensinamos no curso para resolver essa questão teórica? Né? Para resolver essa questão teórica sobre a definição de proposição, o macete é você se ligar na exceção, ou seja, o que não é, o que não é proposição. É assim que nós ensinamos. Né? Tem a definição, né? o que é a proposição? É toda a declaração afirmativa ou negativa de sentido completo que pode ser julgada, né? ou como verdadeira ou como falsa. Só que a definição né, ela é muito simples. Então, o bizu é você memorizar a exceção. É, será que toda frase pode ser considerada uma proposição? Não. Nem toda frase é uma proposição. Aí, vamos lá. Colocando aqui as exceções que você tem que memorizar. Ó. Não é proposição. Ó. Não. Não é proposição. Ó. Frases deixa eu até colocar aqui mais embaixo não é proposição não não é proposição vamos lá frases interrogativas e exclamativas declarações sem verbos verbos né declarações com verbos no imperativo e sentenças abertas então isso daqui você tem que memorizar né? toda frase pode ser considerada uma proposição? não aí está aqui as exceções baseado nisso aqui agora ficou fácil Ó, a técnica policial militar é assunto de qual disciplina? Interrogação. É proposição? Não. Por que, que não é? Porque é uma frase interrogativa. Avise ao policial P1 da companhia para me entregar a escala tr 17 né? Exclamação. Não. Não é proposição. Porque é uma, fra uma frase exclamativa. Direita, vou ver. Não. Porque é uma frase exclamativo uma unidade da polícia militar é o batalhão de choque, por sentido completo, tem verbo então com certeza pode ser julgado né? como né? verdadeira ou como falsa, então com certeza a letra D é o nosso gabarito então marco o V da vitória e vai ser feliz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 R$ 947,90 por apenas. Se você comprar hoje, agora apenas 12 de 30 e 72 ou R$ 297,90 à vista, 12 vezes você pode fazer no cartão de crédito, pode parcelar em até 12 vezes, e 297 à vista no cartão de crédito e no boleto, então não perde tempo, cara o link tá aqui na descrição, clica agora, matricule-se, eu te espero lá nas aulas do curso, pra gente sair do zero ao gabarito IRLM na PMMG em apenas 8 semanas, um grande beijo, até lá, valeu!